O que vocês preferem, mais croquetes nas coxinhas ou menos coxinhas e mais croquetes? Porque eu continuo falando, não admito fascismo, discriminação e preconceito, fora, isso não é possível no terceiro milênio, vocês não podem achar que pode mudar, temos o direito de escolher. morrendo de medo disso tudo que foi conquistado, se perder pela falta de respeito, pela falta de, de, de, de respeito à Constituição, pela falta de respeito a 50 milhões de votos, pela falta de respeito às a, a, a, a, liberdades individuais, por, por tudo isso que a gente está aqui. Todo mundo tem um monte de crítica aqui, mas uma questão que é a questão da democracia, do respeito da Constituição brasileira, e é isso que a gente está defendendo aqui. É, é, dúvidas à parte, esse é um encontro para defender a democracia e a, contra o impeachment da presidente Dilma. É muito importante os profissionais de audiovisual hoje se unam para construir uma narrativa que é, é, é conte a real história do que está acontecendo hoje. televisão, rapaz. Ela é uma máquina de fazer idiotas também e poderia ser uma máquina de fazer gênios. Ela é o meio, ela é a mídia. Tudo é mídia. Tudo é mídia. Eu acho que hoje esse ato foi assim, o pulso ainda pulsa, sabe? Nós estamos pulsando. Então, é, pra mim foi assim, que bom, eu tenho iguais, mas eu, eu vou sair daqui renovada para falar com meu vizinho, para falar com a minha mãe para falar com meu irmão, para falar com o jornaleiro. Eu vou sair daqui renovada, rebogizada, transfusão de sangue, juntos. E eu quero dizer que o ato do dia 31 é muito importante, que todo mundo tem que ir pra rua, e não só os artistas que estão aqui, as pessoas do teatro que também é, fizeram uma reunião na última segunda-feira. Todos, todos os médicos, os universitários, todos Antes, tem que ir para a rua no dia 31, porque é muito importante a gente se mobilizar nesse momento porque é um momento muito arriscado para o país e a gente pode perder muita coisa que a gente conquistou. Vai é. é não, não tem medo do pobre não!